A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de bebidas devolva os descontos feitos no salário de um motorista. Isso acontecia todas as vezes que o fechamento de caixa não batia no final do expediente. Ele ainda era obrigado a assinar as autorizações para o desconto. Na ação, a empresa se defendeu alegando que, como motorista, ele era responsável por qualquer extravio de mercadoria. Após ter o pedido negado em primeira instância, a segunda turma de julgamento do TRT considerou que a empresa não apresentou nenhuma prova que justificasse aqueles descontos. Também não ficou comprovado que os abatimentos no salário tenham sido previamente acordados entre as partes.